O vídeo a seguir te fará pensar duas vezes antes de entrar numa montanha-russa durante a noite. Neste vídeo aparentemente inocente, vemos um homem se divertindo com seu filho num brinquedo, mas atente-se ao último vagão desta locomotiva. Sim, ele estava desocupado e agora não está mais, talvez nunca estivesse. Para alguns é uma boa pegadinha, enquanto para outros é o próprio espírito da morte sentado lá no fundo esperando a alma certa para poder trabalhar. Repare como a criança inocente fica olhando para trás tentando entender de onde o um homem saiu sem fazer ideia da gravidade do que via. Bom, as imagens estão aí e cabe a você tirar suas próprias conclusões. registradas em Medellin, província da Antioquia colombiana. De acordo com a publicação, nas imagens vimos o flagra da aparição de uma bruxa toda de branco. Ai Relatos de que na região há registros de duas meninas desaparecidas. Portanto, o que vemos, infelizmente, pode ser uma pista. Ai, Mira. Deus. Ai, Deus. Meu. Mira, ai, Deus. Uma criança por semana não é o suficiente para mim. Vamos melhorar, melhorar muito. 3. O nosso próximo vídeo foi registrado pela youtuber Camila Loures. Um certo dia ela estava numa praia de boa se divertindo nos stories, mais tarde um amigo lhe alertou acerca de uma estranha aparição no vídeo da praia. Sim, um vulto branco fantasmagórico saindo das águas, parece uma deusa. Saravai vai Imagens registradas no ano de 2000 por David Sallis numa floresta do Himalaia. Nas imagens ele registrou aquilo que acredita ser um pé grande. Trata-se de uma criatura enorme, peluda e que anda sobre as duas pernas assim como eu e você. Essas criaturas vivem em florestas isoladas e raramente são vistas. Para a ciência, nada mais que um folclore, mas como explicar tantas evidências? Rebecca Palmer, que é casada com o caçador de fantasmas Sim Reynolds, afirmou estar possuída pelo espírito de uma criança morta. Em pânico com seu comportamento, Sima tentou confortá-la quando ela começou a gritar onde está minha mãe E enquanto segurava uma boneca, mas na filmagem bizarra quando o marido de Rebecca estende a mão para sua esposa, ela parece cair de repente no chão. Sima, no entanto, afirma que foi atirado para o outro lado da sala pela energia estática que emanava do fantasma da criança morta, o casal que estava no New Mill of Art de Manchester filmando para a sua série de investigação paranormal depois de avistamentos de vultos fantasmagóricos no prédio de 100 anos de idade. Wait, wait, wait. Oh! Oh my God. Dois jovens ateus invadiram uma igreja durante a madrugada para fazer um vídeo zoando os cristãos. Tudo estava indo bem durante a brincadeira. Eles estavam se divertindo e rindo muito, até que algo muito ruim aconteceu. E o que era brincadeira se tornou um pesadelo. <risos> Oh my god, turn the turn the light. Sim, este som está vindo lá do salão da igreja. Mas como? Se só haviam eles dois no local. Sim, eles viram que alguém. O pior. Alguma coisa estava tocando oh, my aquele piano God. <risos> <risos> <risos> <risos> vemos algo que parece ser a freira do demônio. Bom, naquela mesma noite eles abandonaram o ateísmo. No vídeo que se segue, vemos novamente mais um fantasma dentro da igreja, mas dessa vez parece inofensivo, repare que parece ser um fantasminha mirim, ou talvez um eixozinho mirim procurando seus amigos, o famoso pedrinho numa brincadeira de esconde-esconde, mas isso são apenas especulações, por isso quero saber a sua opinião nos comentários. um casal descendo do sótão após se dirigirem até o cômodo a fim de averiguar um barulho estranho de criança rindo que vinha lá de cima. Bom, nada nem ninguém foi encontrado, porém, enquanto desciam, a câmera flagrou a aparição de uma criatura muito estranha. Repare que nem mesmo eles notaram a figura que a câmera registrou só percebendo após analisar a gravação. Foi registrado na Jordânia por um homem explorador de casas abandonadas. O trabalho foi feito visando captar fenômenos paranormais. Em dezembro de 2020, um de seus vídeos em que aparece uma bruxa ganhou destaque no mundo todo. Não apenas pela captura de uma bruxa, mas por algo inexplicável e tenebroso que aconteceu logo em seguida. Uma bola de fogo cruzou o corredor, subiu e pousou no chão em segundos. O mais perturbador é que ninguém sabe de onde ela saiu e como se moveu daquela forma desafiando todas as leis da física. Há quem diga ser um anjo de fogo que surgiu para proteger aquele rapaz daquela bruxa maligna, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. O fantasma de Mariaban é uma figura furtiva muito assustadora. Ele é um demônio que tem muita sede de sangue e gosta de matar animais ou seres humanos. Ele é grande, peludo e muito perigoso. O fantasma Mariaban pode ser encontrado na Ilha Bornel, onde vive na floresta longe da civilização. Um grupo de amigos do canal Cero foram até o local em busca da terrível lenda, para isso prepararam uma oferenda na tentativa de atrair o demônio da floresta. Isso já passado uma semana de buscas, ou então que o demônio finalmente se manifestou e consumiu a oferta de manjares. O que vemos é cabuloso e torço para que não seja real, pois se na terra eles são assim, imagine no um inferno.